E aí, Mito, você por aqui mais uma vez. Oh, que massa que encontrar aqui no canal de novo! E é porque você tá curtindo. Muito obrigado por ter vindo aqui mesmo. Tamo junto. Esse vídeo é um vídeo muito especial tá Eu tô aproveitando o começo dele que algumas pessoas pediu pra mandar um salve aí, beleza, mano? Lá do Insta, lá, uma rapa muito massa, vários mitos, mano, topzera veio aqui no canal e falou Pô, eu tô te seguindo lá, gostei do conteúdo, foi massa Então, eu tô aproveitando aqui esse comecinho rapidão desse vídeo especial de 300 subs, mano É, pra você pode ser pouco, mas pra mim é muito Já imaginou você numa sala com 300, nego, irmão? É muita gente viado Então é isso aí, muito obrigado no começo aqui é, Eu quero agradecer de coração Muitos moleques aí Deu um conselho top pra mim E foi muito massa ter ouvido isso de vocês aí No direct do Insta então, Se você não me segue no Insta Fernando Gotes, vai lá Maluco, tu então vai curtir, beleza? Tem algumas coisas que eu posto aleatórias Tem algumas coisas legais, entendeu, mano? Então é isso aí, eu queria mandar um salve aí pro Marcelo Ribeiro, né? o Lucas Souza, Lucas Souza, tu é mito, mano Tamo junto, valeu suas mensagens Foi muito topzera mesmo Aí vai colar o Thiago Kraus, mano é, Também falou aí pra mandar um salvezinho pra ele Thiagão, tamo junto Eduardo Pereira, valeu Eduardo Valeu ter colado, moleque Vitor Souza Pecou é... Pani é, Eu acho que é assim que se fala, Pecou Pani um, três, quatro, mano, valeu, tamo junto, molecote. Tem um Shadow Wolf aí, mano, Shadow Wolf. Hi my friend. I love you, thanks for watching my video. É isso aí, mano, o nosso inglês tá como? Mano, tem um moleque aqui também que ele é muito, muito, muito topzera. É ele, mano, ele falou que curtiu muito o canal também. E é um moleque, mano, que sem palavras aí. É o, o Nicolas. Benevides, mano, Eu acho que é isso. Benevides, né, velho? É, alguns aí, mano, deu uns conselhos muito top. E, e ele e o Lucas foram os dois carinhas aí que representou no bagulho pra nós, tá ligado? Henrique Lourenço, Felipe Santos, pediu pra seguir ele, mano. Segue lá no Insta, Felipe Santos. Demorou? Valeu, molecote. Mano, J. Ramos, tartar tur... Peraí, Turta Hunter. Ele também faz uns vídeos, mas os vídeos dele é do Insta, mano Massa pra caramba, moleque Quer colar no Insta, segue ele Porque é topzão Tá A, underline, Lucas Z Mano, tamo junto, louquinhas, zenosas Valeu e ter vindo Gabriel Cardoso, Gabrielzinho Fala tu, cara. Não é código. Vocês que eu falei o nome aqui, se passou alguém me desculpa. Mas aqui, velho, eu tô muito corrido ainda. Beleza, eu ainda tenho algumas coisas pra ajeitar. Que nem eu falei que eu tô arrumando aqui. Então, se você viu o último vídeo, tá ligado que o bagulho tá louco, irmão. Pra mim, não é tão simples assim que vocês pensam. É fácil, mas não é tão simples assim, tá bom? Mas molequotes, valeu, tamo junto, muito obrigado Espero que vocês gostem desse especial Não é pra mim, irmão, especial, é especial pra você Beleza, mano? Então, tasca o dedo nesse like aí Compartilha com algum amigo seu, mano Chama alguém pra curtir o canal com a gente, velho Demorou? Valeu, é nós. Tamo junto, valeu Diogão aí também De Portuga, Diogo de Portugal, tá ligado, bicho? E se faltou alguém, me desculpa Deixa no comentário, me manda no direct lá, fala, pô, Fernando, tu esqueci de mim, cara. Tu vai ser lembrado, irmão. Beleza? É nóis isso aí, valeu mesmo. Fui. Just like the street lights lit this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this hour. We got this far, dark and old. I'm